Pessoal, boa noite a todos e a todas. A gente vai começar aqui mais uma roda de conversa do CCV. Pessoal que está chegando aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira. Hoje com um pouquinho de atraso, mas já estamos entrando no ar. Meu convidado, acabei de falar com ele, daqui a pouco ele entra também. A gente, eu faria alguns informes, né, conforme já é nossa tradição aqui, até para pedir doações, porque é para manter o Centro Cultural funcionando, a gente precisa das doações. Né? Uh, hoje, dia 25 de janeiro de 2022, uma terça-feira, uh, essa é a terceira roda do ano, nós fizemos a primeira roda com a vereadora Guida Calisto, que esteve aqui prestigiando, inaugurando as nossas rodas de 2022, depois a roda seguinte foi com a Jandiro Errara da Direção Nacional da CUT, isso na semana passada. E hoje a gente traz aqui também um velho conhecido nosso, que é o Roberto Maiden. Daqui a pouco vou apresentar ele para quem não conhece, mas quem costuma assistir as rodas aqui já, já pôde contemplar a participação dele aqui em algumas ocasiões. Né? Vou pedir para todo mundo que está acompanhando, por gentileza, compartilham, para que compartilhem essa roda para que ela chegue ao maior número de pessoas possível. Estou vendo que o Roberto está chegando aqui. Olá, Roberto. Oi, Adriano. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. É, Roberto, tem um, um pouquinho de chiado só no, no seu som aí. Eu vou pegar um fone de ouvido, que melhora. Tá, só enquanto, um minutinho. Enquanto... Enquanto isso, eu vou dando informes aqui, tá? Tá bom. Vamos lá, então. Bom, enquanto o Roberto vai se ajeitando ali, pessoal, estou vendo que o pessoal está entrando aqui, peço por gentileza que vocês deem um feedback aí sobre como está o vídeo, como está o som. É, eu estou com a janela aberta porque está um calor infernal aqui em Campinas. Se por acaso fizer muito barulho da rua aí, se algum alarme disparar ou qualquer coisa parecida... Por gentileza, vocês me avisem, aí eu fecho a janela, mas eu não gostaria, porque realmente o calor está de lascar. E deu uma ameaçada de chuva e tal, mas até agora nada, né? Estamos aguardando aí ansiosamente. Mas dê um feedback sobre é, o vídeo e o som para a gente, tá? Essa é a nossa terceira roda de conversa esse ano, já falei. O tema de hoje é a pandemia, a Omicron, a terceira onda nossos governantes fizeram tudo o que deviam com relação a esses temas? Nosso uhum. tema de hoje é uma pergunta, nosso convidado vai comentar, tentando dar conta de respondê-la, né? É, queria avisar a todos e a todas que essa roda também é transmitida no site Socializando Saberes, então aqueles que tiverem é, que quiserem acompanhar fora do Facebook, né? nem todo mundo tem Facebook, está aí o endereço, tv.socializandosaberes.net.br, é só clicar, entrar no site lá e abrir o vídeo, dá para assistir lá normalmente, tá? É, eu vou passar aqui também o site do CCV, www.ccb.org.br nossa programação de cursos, nossas atividades, além da fanpage do CCV, que vocês devem curtir e acompanhar as publicações, tem também o site www.ccv.org.br. Tá? Vou passar também aqui o nosso Pix para doações. O Pix do CCV é o nosso CNPJ, então você só botar o número lá: 27-430-956, mil ao contrário, traço 80. Tá? Esse é o número do nosso PIX, você faz uma doação é, super fácil. Para quem preferir fazer transferência, DOC ou TED, a Paulinha daqui a pouco coloca na caixa de comentários o número da conta também. Tá? Eu sei que nem todo mundo gosta de usar o PIX. Então, fiquem à vontade. PIX, depósito, que vocês puderem fazer para a gente é super bem-vindo. Tá? É, então, é isso. Essa semana, uma semana... De mais reajustes aqui na cidade de Campinas, cada vez mais caro viver na cidade de Campinas. Hoje a notícia é o reajuste da água, né? A tarifa da água da Sanasa. Mas na, na semana retrasada tivemos com a Guida aqui, onde ela falava que nós começamos o ano com aumento de PTU, de passagem de ônibus, mas temos também hoje o aumento da água. Água tão necessária nesse momento, né? Para fazer, para higienizar as mãos, a gente fica falando o tempo todo disso, né? Um péssimo momento para aumentar a tarifa da água aqui na cidade de Campinas, mas essa é a nossa realidade. E, Enfim, estamos voltando às atividades presenciais do CCV, então a capoeira está voltando às terças e quintas, temos aulas de dança nas sextas à noite, no sábado... É, aula de dança com a professora Laís, capoeira com o contramestre Rafael. Quem tiver interesse, faça contato. Fiquem atentos e atentas com as aventuras gastronômicas que vão acontecer todos os meses também. Quando não dá para fazer presencial, como aconteceu na primeira desse ano, a gente faz um esquema delivery, com segurança, distanciamento, máscara. Você encomenda, passa de carro, a gente leva até o carro, não precisa nem descer e dá para fazer aventura gastronômica normalmente. Sem expor, né? E cumprindo todos os protocolos sanitários, tá? Nosso sebo, nosso bazar, nosso brechó continuam funcionando. Você pode comprar itens é, através da, da internet, entrando em contato com a gente, ou indo até o local. Mas aí precisa combinar com a gente para a gente poder estar tá lá na hora para receber vocês, tá? Uh, então é isso. O programa é uma parceria também com matracas ancestrais, nossos amigos do Matracas Ancestrais. Visitem o canal do YouTube do Matracas Ancestrais e também o canal do CCV. Se vocês digitarem no YouTube Centro Cultural Esperança Vermelha, vocês entram no canal do CCV. Todas as nossas rodas, depois que acaba, vai para lá e fica à disposição lá também. Tem gente que gosta de assistir depois, temos muita audiência depois, né? Então, quem quiser, dá para assistir no YouTube também. Para quem preferir, dá para ver na TV, né? Mais prático. Então é isso, gente. Uh... Vamos começar aqui o nosso papo de hoje. Roberto, nossos papos mais é, recentemente, a gente encurtou um pouquinho. Então, a gente faz um bloco aí de uns 15 minutos, 20 no bom. máximo. Abre tá para perguntas e depois faz um bloco final respondendo perguntas e com considerações finais, tá? Tá ótimo, tá bom. Para você se organizar. O nosso tema de hoje está aí na tela. A pandemia, a Omicron e a terceira onda. Nossos governantes fizeram tudo o que deviam? É uma pergunta que a gente vai conversar a respeito dela hoje. O nosso convidado, vocês já conhecem, é o Roberto Marden, mas para quem não conhece, vale a pena apresentar. Ele é pediatra, é sanitarista e é atualmente coordenador da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde. Espero ter falado tudo corretamente aqui. Acho que sim. Perfeito. Sim, sim. Está ah, ótimo. Tranquilo. Então está ótimo. Bom, Roberto, é, bem-vindo à nossa roda mais uma vez, né? Você que está sempre por aqui. Tô, a, a onda, quando vem a onda, a gente convida, né? Não, não tem outro jeito. A gente precisa conversar e é uma forma de orientar, inclusive, a nossa militância para fazer o debate e para que a gente possa defender a vida nesse momento tão difícil que a gente está atravessando, mas que tá, é, a, a, a, vai passar, uma hora vai ter que passar. Com certeza, né? com certeza. Bom, é isso. Não vou fazer futurologia aqui, mas, Não, mas esse, passa. Ano, esse ano promete. Bom, vamos lá. Então é isso. Vamos começar aqui. Roberto, boa noite. Vamos, Fique à vontade para fazer sua fala inicial. Tá, tem umas colinhas aqui, porque tem muito número. Mas vamos lá. Então, sim. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Adriano. É assim, um grande prazer que mais uma vez estou aqui com vocês conversando. Já, sei lá, algumas vezes já estive aqui. E, assim, eu gosto muito de estar aqui, porque é importante que a gente tenha uma voz crítica que olhe os problemas da cidade com outro olhar que não é o olhar dos dirigentes, o olhar do empresário, quer dizer, é o olhar do trabalhador, ou o olhar do, o, da população comum aí que está na, na, na cidade. É, geralmente, dirigente tem um olhar muito otimista para a situação, um otimismo que é forçado aí pela, pela economia, pelos empresários, etc., que é muito sempre mais otimista do que a realidade... Exige, nem nunca coincidindo com as necessidades dos trabalhadores, nunca, mas boa parte não coincidindo com as necessidades dos trabalhadores. Foi até pensando nisso que nós, usuários e trabalhadores aí do Conselho, fizemos uma aliança para acompanhar os problemas principais da saúde de Campinas, pandemia e outros mais, do centro de saúde, de um olhar que não seja o olhar do, do gestor, é diálogo o gestor, fazendo crítica e assim esses canais alternativos como o de vocês aí acho muito importante, particularmente canais sérios que não fica divulgando fake news, que traz a informação correta com um olhar crítico, com um olhar de viesado à esquerda que eu acho ótimo, mas que não é divulgador de fake news dessas coisas todas. Então sim, para responder essa pergunta aí que está no convite, eu vou tentar, vou colocar alguns dados. Que aí facilita responder a pergunta. Para não cansar, eu vou citar alguns números, mas vou tentar o mínimo possível, ficar, porque os números são difíceis de guardar, muda a todo momento, então não é o mais importante, o mais importante é compreender o contexto. Alguns números a gente vai ter que dar, porque ajuda a compreender o contexto. Então, nós estamos entrando num terceiro ano de uma pandemia que parece não ter fim. Quando parece que está encerrando, surge uma nova variante, recrudescimento de casos, e aí estamos nós diante de uma nova onda. E é o que está acontecendo nesse momento. O Brasil e o mundo, o mundo e o Brasil, enfrentaram essa primeira onda em 2020, lá em março, com a piora muito grande em novembro, melhorou, mas todos os pesquisadores sérios diziam que iria piorar, foi o que aconteceu em 2021, 2021, 2020 foi um drama, 2021 foi pior ainda, ninguém achava que poderia ser pior e foi, mas começou a partir, melhorar a partir de agosto, setembro do ano passado, e parecia que teríamos finalmente o fim da pandemia. Tinha surgido as vacinas, o país que começou vacinando muito mal, não comprando vacina, logo, logo engrenou, se tornou um dos campeões do mundo de vacinação, mas não teve jeito, enfrentamos de novo... É, o mundo, vários países do mundo, particularmente na Europa, Estados Unidos, começou a ter uma explosão de, de casos, tá certo? Essa explosão de casos provocada por essa nova variante, a tal da Ômicron ou Omicron, como alguns costumam pronunciar. E aí, é, o número de casos, no momento, alcançaram valores muito superiores aos piores da onda anterior. O número de casos atual atuais são pior do que aqueles provocados pela variante Delta então só para você ter uma ideia da dimensão desse dessa piora da pandemia é, em 2021 o Brasil é, lá em abril mais ou menos nos piores momentos tinha 820 mil casos por dia agora em janeiro a média diária passou para 3 milhões de 820 mil casos por dia em abril para 3 milhões agora em janeiro é, o mundo fechou 2021 com 198 milhões de casos. Em janeiro, é, já temos casos suficientes para no ritmo que está indo, em quatro meses, em 2021, a gente ter mais que os 198 milhões de casos de... 2000, 2022, ter os 198 milhões de casos de 2021 em quatro meses. Tá certo? É, em 2021... Eu está caminhando nesse momento parecido, o Brasil, Estados Unidos, Índia, etc., foram os países piores na, na situação da pandemia, com mau número de casos, mau número de óbitos, mau número de internações. E, assim, é, o que tinha de comum entre eles? Governantes negacionistas que negavam o valor da vacina, que negavam o valor do, da, do uso de máscara, do isolamento, etc., está certo? É, nos Estados Unidos mudou o presidente, deu uma boa melhorada, mas também estacionou e não consegue mais vacinar. Uma das características desta variante, a Ômicron, é a grande velocidade de propagação. Enquanto, segundo alguns dados, é o, o vírus, até hoje existente, que, que se propaga com maior velocidade. Até então era do sarampo, ele se propaga com muito mais velocidade que a do Sarampo, de tal maneira que em dois, três dias o número de casos do mundo tem dobrado. Uma outra característica desta variante é que a vacina, duas doses de vacina não tem protegido de ter seus casos, três doses mais ou menos. É, então elas têm um escape das vacinas que até então as outras não não tinham, tá certo? A sorte nossa, e a do mundo inteiro, é que parece, que parece não, a letalidade, pelo menos por enquanto, da Ômicron é muito menor que da Delta, da Gama e de outras que teve no, no passado. Então, sim, embora tenha muitos casos, o número de mortes e de internações é proporcionalmente muito menor do que a que nós tivemos no ano passado. Pois bem, a Omicron chegou aqui no Brasil, aparentemente chegou em dezembro, embora agora já comece a aparecer alguns casos, mesmo de novembro, aqui em Campinas, por exemplo, descobriu-se que teve um caso em novembro, e como ela se propaga nessa velocidade, deixa eu dar uma olhadinha aqui num dado aqui, espera aí, já, já olho? mas assim, que ela se, como ela se propaga nessa velocidade, dois, três dias se dobra, triplica o número de casos, os Estados Unidos começou a bater recorde em cima de recorde de casos de, de, de Covid por dia. Ela chega no Brasil, pelo menos assim, que a gente vai perceber mesmo, em de final de dezembro, início de janeiro, e coincide com o um apagão de dados do Ministério, com a invasão de hackers no, no Ministério, de tal maneira que a gente começa a pandemia no escuro a gente não sabe, e até hoje há muita desconfiança sobre os números que são apresentados. Com certeza, há uma subnotificação imensa de, já explico porquê, de casos no Brasil. Como é que a gente sabia que estava diante de uma explosão de casos no Brasil, diante desse apagão que teve da invasão hacker, etc.? Porque começou a aparecer um monte de evidências dessa situação. Então, se vocês estão lembrados, notícia do Jornal um monte de empresas de aviação começaram a suspender seus voos porque não tinha técnico, como se diz, pilotos e o pessoal da aviação suficiente, todo mundo com Covid em casa. A espera em filas de pronto-socorro, do Brasil inteiro, inclusive Campinas, foi lá para 10, 12 horas pronto-socorro, lota décimo de gente com gripe. Com gripe, às vezes, com Covid, para piorar, coincidiu também uma epidemia de gripe que não, aqui no Brasil, que não é comum nessa época do ano. Nossas epidemias de gripe geralmente são nos meses frios. Maio, maio, ma, ma, junho, julho, é quando nós temos nossas epidemias de gripe. Esse ano coincidiu com a explosão do caso de, da Ômicron, e aí os pronto-socorros lotados, você não sabia se era lotado de gripe, se era lotado de, da, da Covid, ou dos dois. E o mais provável é que era lotado do, dos dois, de Covid, de de gripe. Então era outra evidência. Uma outra evidência assustadora foi o número de afastamento de trabalhadores do serviço de saúde. Serviço de saúde aqui em Campinas tem posto de saúde que tem que quase que fechar por de tanto afastamento que tinha. No meu no de saúde que eu trabalho só tem um médico de pé, que sou eu. eu não sei que se tem oito médicos acho que são oito. Os outros sete estão afastados por por o covid ou gripe. Porque alguns casos deu teste negativo, como ele tem uma certa percentual de teste é falso negativo, não sabemos se foi gripe ou se é covid. Mas o fato é que dos oito meses de saúde, certo, tão afastado, só tenho eu de pé por, por enquanto. Espero que que continue. Então essa era uma outra evidência do da, da explosão de casos. O centro de saúde começou a lotar de doenças respiratórias e os dados ainda pouco oficiais porque quando desse apagão mostrou de fato que havia um aumento de casos deixa eu pegar aqui alguns dados só um minutinho então como eu estava dizendo lá nos Estados Unidos começou a ter 3 milhões de casos por dia muito superior de lá do, do, do pior momento e aqui no Brasil, a outra evidência foi a falta de teste. Nunca aconteceu isso, né? Tinha aumentado o número de testes, embora o Brasil sempre testou baixo, e os testes começaram a faltar. Tanto é, em serviços privados, as pessoas não tinham mais para é, comprar para vender os testes, e no serviço público também está afastando, demora oito, sete dias para ficar pronto. Então, era uma evidência de piora dos casos. O Instituto Bustantã mostrou, mostrou que 98% dos testes analisados no, no Brasil, daquela, a amostra que eles fizeram, eram de Covid, de Ômicron. O Ômicron começou no final de dezembro, em um mês já, já era responsável por 98% dos casos de, de Covid aqui no, no Brasil. Pois bem, aqui no Brasil, no pior momento, em junho de 2021, a gente tinha uma média de 70 mil casos por dia. Em 23 de janeiro, mais que dobrou, foi para 148 mil casos por dia, passou de 70 para 148 mil casos por dia em um mês. Nesse ritmo, a gente vai ter, num semestre, se continuar nesse ritmo, mais casos do que nós tivemos no ano de 2021 inteiro. Seis meses, a gente vai ter mais casos que no ano de 2021. É possível que essa previsão não aconteça, porque parece que a onda... Desta, a, a, a, o tamanho desta onda parece menor que do, das ondas passadas. Então pode ser que a gente não chegue até esse número de, de casos. Agora, uma coisa importante é que a gente tem ouvido bastante, e precisa ficar muito atento, é dizer que o vírus é menos perigoso, que causa uma gripezinha, como o Bolsonaro adorava dizer da, da Delta. De fato, é o que tem mostrado, provavelmente tanto por modificações do próprio vírus, ele tornou menos letal, menos ataca mais vias aéreas superiores e menos vias aéreas inferiores, o que faz com que os quadros sejam menos graves. Mas também e principalmente por causa da vacina. Então, embora o vírus, essa variante, tenha um escape das vacinas, ou seja, pessoas vacinadas têm a doença, pode ter a doença, e tem tido, o número de internações e de óbitos, é, praticamente da população não vacinada. Está cometendo, tem sim algumas pessoas vacinadas que internaram, que morreram, infelizmente, mas infelizmente também para quem morreu, para quem ficou doente, está é, cometendo principalmente os não vacinados. O problema no, aqui para a gente é que 30% da população, embora o Brasil tenha dado um grande avanço na sua vacinação, 30% da população brasileira ainda não foi vacinado 30% de 220 milhões são 60 milhões de pessoas, pouco mais, quase 70 milhões de pessoas que são suscetíveis de pegar essa variante sem vacina e, portanto, de adoecer gravemente o suficiente para ser internado e, ou até para morrer, infelizmente. E não podemos esquecer, como tudo na vida, a, a iniquidade no Brasil, como todo, toda as desgraça desse país, é muito grande. Então, se em São Paulo, 90% ou mais da população adulta está vacinada, a população acima de 18 anos, e é, mais de 90%, 95%, se pegar a população é, acima de 11, que era o que estava vacinando, então, dá uns 90% da população vacinada, nos estados do norte, essa porcentagem é em torno de 50%. Tem estado, se eu não me engano, Rondônia, não tenho certeza agora, que só 36% da população está vacinada. Então, o, a Ômicron tem ainda um espaço grande de, de crescimento e de causar desgraça nessa população não vacinada de mais de 60 milhões de, de brasileiros. E com outro problema. Enquanto ela estiver se espalhando nessa velocidade, cometendo, acometendo tanta gente, nós podemos ter duas consequências sérias. A primeira delas é surgir uma nova variante. O, o vírus, quanto mais se propaga, mais se multiplica, etc. Maior erros acontece no seu RNA e maior chance de de mutações. Então, enquanto ele tivesse tanta gente para poder acometer, tem isso. E essa mutação nova se surgir, já até surgiu uma outra, mas parece que não teve importância, é, pode, por exemplo, ser resistente às vacinas, ou ser muito mais letal do que essa. Então, é um risco que nós corremos. O outro risco grande que a gente corre é de superlotação, e já está acontecendo, vou dar alguns dados para vocês, de hospitais novamente, como aconteceu em 2021, 2020. Ora, mas eu acabei de dizer que ela é menos letal, adoece menos e mata menos. Sim, só que uma pequena proporção de um grande número é um grande número, tá certo? 10% de 100 são 10 pessoas, mas 10% de 1.000 são 100 pessoas. Então, se eu tiver um número muito grande de casos, apesar da proporção de adoecimento e de internações ser baixa comparada com a das outras, esse grande número de casos pode levar à superlotação de hospitais. E já está acontecendo. É... Eu tenho os números aqui, mas acho que não vou pegar os números, não. Vou falar sem eles. Depois, se precisar, a gente passa os números. Pelo menos, oito ou nove estados do Brasil já estão com mais de 90% de lotação de UTI. Me lembro de Brasília, é... Goiás, Ceará. São é, uns oito ou nove. Se quiser, a gente pega, mas que não há necessidade. É, com 90% de lotação de UTI. Brasília chegou hoje a 100%. São Paulo estava com 80% de lotação. Campinas também está nessa faixa. Então, este, e de internações aumentando. Eu vou pegar um número depois das internações aqui em Campinas, quando a gente vai falando um pouco mais de, de Campinas. Então, está aumentando o número de internações, o número de internações de UTI, está certo? Uma velocidade grande, agora que o número de casos explodiu. 178 mil casos por dia, 200 mil casos por dia, isso é o que vai resultar. E provavelmente, e já está também aumentando o número de óbitos, vou mostrar esses números depois, e é o que vai acontecer com a explosão de casos, ainda que o vírus seja menos, menos grave. Então, essa já é uma consequência esperada do, do COVID, do, dessa variante, está acontecendo. Deixa eu pegar aqui uns numerozinhos aqui. Uh... Então, os estados que estão, estão lá com cobertura com as interações grandes, são Ceará, eh, Rondônia, Roraima, Distrito Federal, Goiás e outros mais, tá certo? Vamos falar um pouco agora de, de Campinas. Quer ver uma coisa aqui? Pá, pá, pá. Campinas, vamos falar de Campinas, depois eu dou uma olhada no, nos números aí. Campinas também está tendo uma explosão de casos. A gente não tem, assim, efetivamente, aqui um, um dado interessante, é, as internações do estado de São Paulo. Um aumento de 770% em 14 dias. Em 14 dias, se, é, nós tivemos um aumento sete vezes, portanto, se, gente, se eu comparar o número de, de pessoas internadas em São Paulo há 14 dias atrás, hoje... É 770% maior do que 14 dias passados de interações. Ainda é 770% de um número que era pequeno, eram 15 internações, mais ou menos, sete vezes, e dão uns 80 internações agora. Mas mesmo sendo um número pequeno, já está lotando as UTIs, tá certo? Isso no estado de, de São Paulo. Já tem essa lotação de UTIs aí, com esse número de... Esse, esse aumento brutal do número de internações. Pois bem, é, ia falar de, de Campinas. Então, Campinas também, a gente está um pouco perdido com os números, porque os boletins diários tiram os dados oficiais da Secretaria de Saúde através dos boletins diários que Campinas publica e a gente vem acompanhando. Só que eles pararam de ser, de ser diários. A Secretaria tem publicado esses dados a cada cinco, às vezes uma semana, fica dez dias sem publicar, de tal maneira que a gente não tem assim, exatamente como é que está a situação de Campinas. A secretaria tem, mas como não divulga diariamente, a gente não consegue acompanhar. Mas o fato é que nós também temos aqui em Campinas uma condição de piora da situação, e as evidências são as mesmas que eu apontei anteriormente. Então, centro de saúde lotado, esse número de afastamento de profissionais de saúde, teste faltando, faltando teste na cidade... O resultado dos testes demorando 7, 8 dias, em função da gr grande quantidade de, de casos, serviço de saúde fechando, fila de espera nos pronto-socorro de 10, 12 horas, tudo isso mostrando uma explosão de casos também aqui em Campinas. Oficialmente, nós temos hoje... Deixa eu pegar aqui... É... Cadê Campinas? Você se a gente se pega, então, um pouco nesses esses números. Oh, a média móvel de Campinas, que vinha caindo de casos bastante, chegou a uma média móvel de 5, é, 6 casos por dia no finalzinho de, de novembro, voltou a aumentar para em torno de 130 casos dia. Então, um aumento também brutal do número de casos diários de COVID, segundo os boletins aí da, da Secretaria hum. de, de Saúde um cenário onde está faltando teste, né? Faltando teste, que esse é um problema que eu vou falar daqui a pouco. Essa coisa dos testes, etc. Já chego lá no, no que, o, que seria a resposta do que os governos deixaram de fazer. Então, é, então, o número de casos aumentou. O número de internações aumentou também bastante. Nós tínhamos, no, por volta da metade de novembro, em torno de 15 casos, de, de 15 pacientes internados por Covid, seja UTI. Agora já estão cento e poucos casos, 170 casos no boletim de ontem, tá certo? Também com um aumento de internações de lei de UTI que chegou a 80%, ou seja, também as internações estão começando a ficar preocupantes o Mário Gatti suspendeu já, em função dessa quantidade de internações no, no hospital, as cirurgias eletivas internações, eletivas, internações que não sejam de urgência. Tá certo? Então, esse já é uma consequência da, da pandemia aqui em Campinas. Tá certo? Então, então é, podemos dizer que esse retrato do Brasil, esse retrato de São Paulo de explosão de caso, é o um retrato de Campinas. Campinas compõe o mesmo padrão. Tá Campinas tem uma vantagem de ter, ser uma das cidades que mais vacinou, Nessa secretaria conseguiu ser bastante eficiente, apesar que eu acho, continuo fazendo crítica ao excesso de burocracia, então, por exemplo, hoje fui tentar agendar para o meu neto vacinar, o centro de saúde aqui perto de casa, nenhum tinha vaga. Então, vou esperar aparecer uma vaga, a vaga que apareceu foi no Conceição só em 6 de fevereiro, então eu vou ter que esperar até 6 de fevereiro para poder vacinar, quando se fosse menos burocratizado, e aqui no centro de saúde de Souza, do lá de casa, vacinava e estava tudo resolvido. E aí ele poderia voltar para a escola já vacinado. Então, apesar dessa burocracia que eu continuo criticando, nós do Conselho continuamos criticando, conseguiu vacinar bem, tem então, uma altíssima cobertura de vacinação que pode nos proteger mais que outra cidade das internações e morte, mas nesse momento nós estamos aí com bastante internações. A outra coisa boa de Campinas é que Campinas é uma das cidades do Brasil mais bem servidas de leitos de UTI. Então, tem muita facilidade de fazer reversão. Então, eu estou com um paciente internado, não é UTI, eu transformo esse leite de UTI. Claro que eu preciso de dinheiro, desde que haja disponibilidade de verba, não é difícil para Campinas. Foi o que aconteceu no ano passado, em 2021, 2020, 2021. Campinas teve muita agilidade, muita velocidade em aumentar os leitos de UTI, que se por um lado é bom, tem um significado que não se preocupou em combater a pandemia antes da internação. Ficava como seu grande critério e aumentando o leito de UTI, leito de UTI, para as pessoas morrerem menos, mas menos preocupação em combater a pandemia antes da entrada do hospital, ou seja, fortalecendo a atenção primária. Pois bem, então esse é o retrato, o panorama do, do mundo, de São Paulo, Brasil, Campinas. E aí, a pergunta, nós chegamos a uma situação que é uma das piores do mundo, a homem está caminhando nesse lugar, porque os governos não fizeram tudo o que podiam fazer, certo? Nós do Conselho apontamos várias coisas que poderiam ser feitas e que deveriam estar sendo feitas agora, agora e não estão sendo feitas, ou estão sendo feitas em uma escala muito menor, muito menos intensa do que poderia ser feito. É, eu vou começar pela testagem. Assim, todos os países que tiveram maior sucesso ou muito sucesso no combate da pandemia usou da testagem, mesmo em países pobres, como Vietnã, Cuba, tá certo? É, de tal maneira que eu detectava a pessoa contaminada e conseguia detectar as pessoas em volta dela com os testes, e isso facilita o isolamento, eu não preciso isolar todo mundo, eu isolo quem tem o, o vírus e os contactantes, além de dar uma dimensão exata da pandemia, a falta de testagem, além de dificultar esse combate à pandemia, isolando de uma maneira mais marcada as pessoas que precisam ser isoladas, é, também faz com que percamos a dimensão é, da pandemia. tá certo? Um estudo que a Folha de São Paulo fez recentemente mostra, pelo menos naquele estudo, a mostrar lá, que é provável que no Brasil nós tenhamos tido o dobro do número de casos, muito mais que os 20 milhões anunciados, então de 40 milhões de casos de COVID. É, é, ou seja, 50% só, dos que adoeceram, é que foram detectados. Campinas não, sei, não tem por que ser diferente. Então, esse foi um dos grandes problemas do Brasil, a falta de testagem. Campinas, no nosso ponto de vista, poderia ter testado mais, apesar da dificuldade de testar no Brasil, com o um presidente negacionista, que nunca valorizou, não com teste número suficiente. Porque, por exemplo, pegar um exemplo, a Unicamp se ofereceu para ajudar na testagem, particularmente de populações vulneráveis, populações de ocupações, etc., não quis, Campinas não quis, que não precisava, que era o suficiente, e aí, ou quis, mas não quis entre aspas, porque era tanta burocracia para é, fazer um convênio lá com a Unicamp, que fizesse isso, que não deu certo. E no fim, a, é, a Frente pela Vida, o movimento que nós criamos aí, é, conseguiu testar em alguns lugares por conta própria, com a ajuda da Unicamp, com a participação da Unicamp, mas sem a participação da secretaria, o que poderia ter sido mais efetivo. Então, a gente recomendou que testasse mais. Se não testasse mais a população inteira, que testasse pelo menos nessas populações mais vulneráveis, o que infelizmente não aconteceu. Que a população que mais adoeceu, a população que mais morreu, porque, é óbvio, é a população que não consegue se, se isolar, não consegue fazer ficar em casa nem quando doente, quanto mais, quando suspeito. Então, isso não aconteceu. A outra coisa que a gente recomendou foi a distribuição de máscara. A máscara devia fazer parte do, da cesta básica nessas populações, pelo menos. Quer dizer, é, e a máscara PF2, ou a, a, a em 95. Essa máscara de pano protege muito menos que a máscara em 95, a PFF2. Essas máscaras deveriam ter sido distribuídas para a população. É um custo alto? Não muito. Hoje a máscara em torno de um R$1,00. Então dá para distribuir. Tá certo? as máscaras efetivamente para essa população, e estímulo. A terceira coisa é estímulo ao uso da máscara, deveria ter distribuído e estimulado o uso, não adiantava só distribuir, ou se não está distribuindo, pelo menos estimular, com muita propaganda, com a comunicação de massa, comunicação voltada para a população menos letrada, a comunicação que a secretaria fez, do meu ponto de vista, foi voltada para a classe média, não foi uma, uma, uma comunicação voltada para os moradores mais pobre, com menos letramento, população mais vulnerável. Não foi. Até porque ficaria muito difícil, porque manda dizer de isolamento e não dá as condições de isolamento. Então, foi uma comunicação voltada para nós da classe média, que tem mais facilidade disso. Então, essa foi outro problema da, da prefeitura. Um terceiro problema foi não fortalecer a atenção primária o suficiente. Até melhorou algumas coisas na atenção primária, mas não o suficiente no nosso ponto de vista. Assim, os países que tiveram sucesso, principalmente os países mais pobres, então, Vietnã, Cuba, é, outros países aí mais pobres, tiveram sucesso porque fortaleceram a atenção primária. Sim, atenção primária, até essa coisa está estar no território, conhecer as pessoas, nós temos agentes comunitários, então pode saber se o José está com Covid, quem que o seu José tem contato normalmente, ele trabalha na feira, então o povo da feira, como é que é isso? Ou ele trabalha numa oficina mecânica, como é que estão as pessoas da oficina mecânica que ele trabalha? Então, os agentes comunitários pouco foram para a rua nessa pandemia do meu ponto de vista, ficaram mais dentro do de saúde do que na rua, quando deveria ser o contrário, deveria estar mais na rua, do que dentro do centro de saúde. E na rua fazendo o quê? Claro que não batendo perna nem passeando. É indo atrás dessas pessoas. Então, esse é o outro problema. Quer dizer, a, a atenção primária teve bastante adoecimento, estou falando. Tinha que ter contratado gente para reforçar a atenção primária. Contrataram gente para reforçar os, as UPAs, parabéns, tinha que fazer isso mesmo, o serviço de pronto atendimento. Não suficiente, não é à toa que tem fila de 10, 12 horas, mas contrataram. Mas atenção primária não poderia eu ter contratado, e eu, quem tinha sugerido, não é fácil fazer, eu reconheço isso, mas tinha que ter feito um esforço, e ter uma espécie de um time reserva, por exemplo, centro de saúde como o Campo Belo, que praticamente fechou, lá nós do DIC, que está sem seis médicos, ah, então desloca os médicos desse time reserva, contratado emergencialmente, para suprir o centro de saúde, hoje teve que dispensar um monte de pacientes, porque não tinha médico para atendê-los lá no, no DIC 1, então os caras para o pronto-socorro, lá está mais ainda o... Os pronto socorros A outra coisa que, do meu ponto de vista, faltou, ainda pensando em atenção primária, foi estimular os próprios profissionais da atenção primária a, a ser porta de entrada para o Covid. Uma coisa que me incomodou muito foi esses prontos-socorros, lotadésimos agora, e quando, também os -so, o, o serviços de atenção primária aumentaram muito a demanda, mas não na mesma proporção que os serviços de pronto atendimento. Porque meio que nós ensinamos a população que tem sintoma respiratório vá para o serviço de pronto atendimento em vez de ir para o serviço de atenção primária que dá conta de resolver ou até de ficar em casa Sim, é possível sim, porque a maior parte dos casos são leves, se nós tivéssemos um autoteste como tem em vários países da Europa o cara tem sintoma leve, faz o autoteste ele mesmo se testa, deu positivo comunica o governo tem que ter toda uma preparação para isso, não é só assim faz o teste pronto mas, em resumo, não precisaria, caso leve, faz o teste, sabe que é positivo, fica em casa, se isola, etc. E Não precisaria no, no pronto-socorro, evitaria muito essa, essa demanda exagerada no, nos prontos-socorros. A outra coisa que faltou, você acabou de falar, os aumentos aí, né? Quer dizer, se a gente quer isolar, facilitar o isolamento, tinha que ter melhores condições para a população mais pobre uma renda mínima municipal, alguma coisa assim que permitisse, porque o desemprego crescente, perda de renda, mais facilidades para as pessoas sobreviver ao desemprego, aumento de custos aí, isso também, a prefeitura teve alguma ajuda com bolsa, cesta básica, não sei o quê mas muito insuficiente em relação às necessidades da, da população. Então, resumindo, faltou teste, faltou fortalecer a atenção primária, é, faltou dar mais proteção às populações mais vulneráveis, seja do ponto de vista biológico mesmo, seja com máscara, etc., seja do ponto de vista socioeconômico. Então, não fez o que... Faltou comunicação, então não fez o que deveria fazer. Um capítulo à parte, aí eu encerro, é do tal do lockdown ou do isolamento. Nós recomendamos lá no início da pandemia, em determinado momento, que fizesse lockdown, ou seja, que parasse a cidade, porque estava feio, explodiu o número de casos, etc. A prefeitura não fez, deu no que deu, explosão, explodiu o caso, etc. Com o passar do tempo, até o isolamento social, que a prefeitura de alguma maneira estimulava, acabou na cidade. Acabou. Hoje não existe isolamento social. Tem um site da Secretaria de Estado que mede o número de pessoas, através do celular, que estão em casa ou estão na rua. O número de pessoas na rua hoje é exatamente igual ao de antes da pandemia, lá de 2019. Então, não existe mais isolamento social. Eu não vou no shopping, mas pelo menos que me relatam, os Sob estão lotadésimos, estão cheios, como sempre estiveram. Eu passo na frente dos bares, os bares estão cheios, tá certo? E a outra coisa que você não vê mais, é gente usando máscara. Até ver. eu fico observando lá sem saúde, vai com a máscara no pescoço, o nariz de fora. Assim. Às vezes tem que brigar com o paciente dentro do de saúde para usar máscara. Então, o isolamento social foi sendo abandonado foi sendo é, desestimulado, desestimulado muito pelos governos, no momento que começava a fazer o isolamento lá no passado, acabava com ele antes do tempo, aí a população, ah, se está acabando com o isolamento, é porque a pandemia também está acabando. Então, esse ida, essas idas e vindas no isolamento, foi passando, no meu ponto de vista, uma mensagem para a população que isso não vale nada, isso é para inglês ver, pode ir para a rua à vontade, e não é verdade, o isolamento social continua sendo importante nós chegamos num ponto que eu acho quase impossível hoje pedir para a população ficar isolada no ritmo que nós gostaríamos no passado mas no mínimo estimular e proibir é, lotações exageradas a prefeitura deve fazer, eu não me conformo por exemplo, com não ter uma grande restrições em shopping, bares, restaurantes nesse momento não dá para ter restaurante aberto na mesma proporção que não tivéssemos acontecendo nada. A prefeitura fez restrição de 50% de lotação nas, nas grandes atividades da cidade, mas não fez nada em relação a shopping, restaurante e bares, que é, sem dúvida, locais perigo, perigosos, locais de fácil contaminação. Então, embora não seja mais possível, não seja mais viável, pelo menos acho que não é, fazer lockdown, ainda é viável proibir, pelo menos nesse período da pandemia do, da, da Ômicron, é, essa, esse número de pessoas nesses lugares, por chamar de públicos, bares, shopping, etc. Tinha que restringir, e restringir muito do meu ponto de vista. Então, é, essa é uma falha do momento. Então, nesse momento, a prefeitura poderia fazer já, imediatamente, distribuir máscara para as populações carentes e restringir acesso algum decreto, etc., que restringisse acesso a esses locais. E, é claro, não permitir de jeito nenhum, como alguns aqui em Campinas não têm ouvido falar, ainda bem. Carnaval, festas desse tipo que... Então, sim, alguns lugares, estão na dúvida se vai ter carnaval. É um absurdo. Daqui 15 dias nós teremos o... em tese o carnaval, 20 dias, 20 e poucos dias. Segundo os vários epidemiologistas exatamente, será o pico da pandemia no Brasil. Alguns estudos apontam que, nesta época, nós teremos um milhão de casos por dia. Um milhão de casos por dia. Estamos em torno de 370 mil, vai triplicar. Ora, e vão fazer carnaval? Eu ainda tem dúvida se vai ter carnaval de rua? Isso é crime, do meu ponto de vista. Ainda bem que eu não tenho ouvido, pelo menos aqui em Campinas, nenhum estímulo a esse tipo de coisa. Mas também não tenho desestímulo às ocupações... assim. Pronto, acho que falei muito mais do que os 15 minutos que a gente tinha combinado, embora tenha corrido, saltado alguns números, mas é isso. Acho que, no geral, devo passar o, o recado. Legal, muito bom. Pessoal que chegou e pegou a transmissão no meio do caminho aí, estamos aqui hoje com o Roberto Marden, e o tema de hoje, vou colocar aqui na tela, porque é um, um título grande, né? A pandemia, a Omicron e a terceira onda. Nossos governantes fizeram tudo o que deviam? Uma pergunta, né, uma interrogação. Então, todos aqueles e aquelas que quiserem fazer perguntas, questionamentos, opiniões, críticas, escreva na caixa de comentários, que a gente vai fazer um bloco agora com a leitura desses comentários. Então, aproveite a oportunidade que a hora é agora. Nesse momento começou uma chuvinha aqui em Campinas, sei que tem gente que acompanha de outros lugares do país, mas aqui deu uma refrescada boa. Estava bem, bem quente a temperatura aqui. É, Roberto, no, eu participo do Conselho de, de Cultura, e, e a gente fez esse debate. Né? Teve um momento lá atrás é, que a gente tinha dúvidas. né? Bom, vamos começar a organizar os processos, porque se chegar no, no momento do carnaval e tiver condições para fazer, a gente organiza, mas já sabendo que não vai ser igual em outros anos, né? vai ter que ser diferente, com, com cuidados. Mas realmente, é, conforme a, a, a carruagem foi andando, a gente foi vendo que realmente não, não seria possível. né? Era uma reivindicação nossa que que, que a gente pudesse ter o, o carnaval, né? mas se fosse possível, com condições sanitárias, né? Que, que, não, que a gente não estivesse não, não colocando em risco vidas, né? e Enfim, num primeiro momento foi cancelado o carnaval de rua, mas não o carnaval de clubes, que é uma coisa maluca, né? Carnaval para pobre acho. não vai que ter, seja. mas para rico continua, né? Mas depois é, o bom senso prevaleceu e cancelou para todo mundo, né? Então, eu acho que essa, essa tende a ser a linha, né? Eu claro. tô vendo que o pessoal tá entrando aí e dando boa noite e já começam a aparecer as primeiras perguntas, então vou fazer a leitura aqui, vou colocando na tela também, alguns eu já coloquei mas vou botar de novo aqui pra gente ler a Guida Calisto, nossa vereadora dizendo aqui boa noite, tá acompanhando a transmissão a Nayara Oliveira boa noite Roberto Farias e Adriano Bueno, Nayara que é a presidenta atual do nossa. Conselho de, de Saúde chance. <risos> Adelaide Albergaria, que está sempre com a gente também, dizendo aqui boa noite, pessoal. É... A Letícia Moretti, que também está acompanhando, postou aqui alguns aplausos. A Carminha Carpintero, boa noite. Grandes companheiros, obrigado, Carminha, pela sua audiência, por prestigiar a nossa roda. Estou vendo aqui que a Júlia Rezende, também está nos acompanhando. Boa noite, Júlia. Obrigado por acompanhar. A Eleni Marques Guatura também está nos acompanhando. Aliás, a Eleni postou aí um link de uma matéria que saiu no Outras Palavras, Open Health, a nova tentativa de privatização da saúde. Fica a dica aí para quem puder dar uma lida no texto que a Eleni postou aí. A Eleni que também já trabalhou na saúde, não sei se está trabalhando ainda, mas já trabalhou na saúde, né? E eu já trabalhei com a Eleni também na, na prefeitura uma, uma época. A Vânia Lando de Carvalho está sempre por aqui, também está dizendo boa noite. Joana Dark Souza, também dizendo boa noite. Parabéns, doutor. A Tereza Cristina, doutor Roberto, que alegria. Boa noite para você e para o Adriano. Obrigado, Tereza, por prestigiar. A Marta de Oliveira Jungmann também está nos acompanhando. Aí começam a aparecer algumas questões, né? A Tereza Cristina pergunta o seguinte, doutor, você poderia falar se as três doses da vacina nos protege da Omicron? No caso, tomei duas AstraZeneca e uma Pfizer. Pergunta da Tereza Cristina, tá? É, eu vou ler em bloco aqui, depois se você quiser, eu posso pôr na tela de novo, se precisar lembrar alguma, tá? Tá, tá. Elaine Veiga, também deixou uma pergunta aqui, ela coloca, muito obrigada pelos esclarecimentos, momento de voltar alguns passos atrás. Estamos cancelando as atividades em grupo no Centro de Saúde a Aurélia, por nossa iniciativa. Comentário da Elaine Veiga. Obrigado, Elaine, pela participação. Uh, a Nayara brincou aqui. Acho que foi na hora que você falou. Eu falei que era, que era a minha chefe. É <risos> <risos> um chefe queridíssimo, viu? Uma das poucas <risos> chefas é, democráticas que eu tive que não explora o, o trabalhador. Queridíssimo. Muito chefe. bom. Chefe, entre aspas, brincadeira, claro que não é chefe. <risos> Muito bom. E... É isso. A Nayara está dizendo aqui que a Eleni já se aposentou. A Eleni é. Daqueles e daquelas que tiveram o privilégio de se aposentar antes de acabarem Sim. com a aposentadoria no Brasil, né? Muito bom. Bom, por enquanto tem essas perguntas. Eu vou fazer uma questão. Você já falou um pouco nisso, mas eu queria entender isso melhor. Porque aqui nas rodas, toda vez que a gente faz a roda, no começo, na parte de informes, a gente lê algumas informações desse boletim que a Secretaria de Saúde solta, que está soltando agora com menos frequência, né? É situação epidemiológica da, na cidade, né? E, por exemplo, nos últimos boletins, teve um que tinha sete leitos disponíveis, depois, no boletim seguinte, já não tinha mais leito disponível, e, e a gente acompanha essas oscilações. Então, a gente, nós verificamos que, é, em alguns momentos, o número de leitos é, disponíveis também diminuiu, né? Então, isso. conforme vai aumentando a demanda, a gente tem uma capacidade de ampliar leitos. Eu queria entender como é que isso funciona, né? Se você, você tem que alugar esses equipamentos, é, como é que isso funciona? E também porque é, as pessoas confundem leito com, com você ter ali uma maca, uma cama, para colocar, acomodar um paciente, né? Leito de UTI Não é isso. pressupõe uma série de equipamentos e, e profissionais em volta isso, também é, envolvidos. É, queria, né? Isso, isso, que é o mais importante nesse momento, já fala um pouco disso. Se você puder falar, agradeço, porque acredito que essa é uma dúvida de muita gente, né? Isso. Adelaide Albergaria pergunta aqui o seguinte, Roberto, como você vê o retorno das aulas presenciais nas próximas semanas? Outra questão delicada aí para a gente conversar, agora começaram as vacinas... De 5 a 11 anos, hoje eu consegui agendar da minha filha, depois de ter tentado vários dias, não, não consegui, hoje eu consegui, é... mas, enfim, está tá avançando, né? A Nayara coloca, muitas crianças não conseguirão tomar nem a primeira dose, ela coloca com relação, falando também com relação ao retorno das aulas, né? A Adelaide complementa dizendo exatamente, e depois tem uma pergunta da Joana aqui, doutor Roberto: o que você acha da exigência do passaporte sanitário, já que os vacinados podem transmitir a doença? Pergunta da Joana Dark Souza. Legal, é isso que nós temos por aqui. Dá para ir comentando. Se precisar, eu posso botar na tela de novo, se quiser ah. lembrar alguma, tá? Ah, deixa eu começar Bora. por essa coisa do leito de UTI. Então, assim, Campinas, como eu falei, <risos> engraçado isso, É mesmo antes da pandemia, é uma das cidades do mundo com o maior número de leite de UTI por habitantes. Tem mais leite de UTI em Campinas que tem na Alemanha é, Ocidental, por incrível que, que pareça. Leitos públicos e privados, eu estou falando. E tem muito leito público, na Unicamp, na lei de UTI. É, não foi suficiente lá no início da pandemia, porque houve explosão de casos, tá certo? esses leitos que já existiam, e precisou aumentar o número de leitos. Aumentar o número de leitos, naquele momento, é diferente um pouco de hoje, passava por três questões. Uma era é, equipamento, tá certo? É, ter, ter os equipamentos. Porque a de UTI pressupõe uma série de equipamentos que não vão ter lá no leito comum. É, ventilador, desfibrilador aparelho para medir uma série de, se diz, de coisas do paciente. Então, são equipamentos caros, principalmente os ventiladores, tá certo? Então, precisava desses equipamentos. No início da pandemia, lá em 2020, esses equipamentos faltaram, faltaram no mundo inteiro. Tinha boicote, os Estados Unidos roubou equipamentos que vinham para o Brasil, mas, no fim, acabaram chegando e os equipamentos existem hoje. Não sei onde é que eles estão, mas o Brasil acabou aumentando bastante o número de leitos de UTI e os equipamentos existem. Então, hoje, imagino, não sei onde é que eles estão aqui em Campinas, por exemplo, que seria um grande problema reequipar leitos para transformá-los em leitos de UTI. Então, Campinas teria essa versalidade, de, porque já tem o um número de grandes leitos de UTI e tem equipamentos comprados durante o tempo. Mas isso não é suficiente ainda que eu tenha... Porque eu preciso de gente capacitada para manusear os equipamentos, tá certo? E nem sempre encontra. Eu preciso de médicos, especialistas, preciso de técnico de enfermagem especialista em UTI, etc. E nem sempre encontra. Há uma disputa no mercado por esses profissionais. Isso dificulta um tanto de aumentar os leitos com a relativa facilidade. E a terceira coisa é o financiamento, tá certo? Esses leitos são caríssimos. Eu não sei exatamente hoje o custo de um leito de UTI, mas, na época que eu andei olhando, era praticamente o dobro do valor de um leito comum de não UTI. Em função de pagamento de profissionais e 24 horas de gente lá, mais gente, etc. Encarece muito o leito. Então, o principal problema hoje, do meu ponto de vista, aí eu não tenho certeza, porque como eu não sou gestor, não estou acompanhando de perto, mas deduzo, em função dos números que eu conheço, das leituras, etc., que seria principalmente financiamento. E o financiamento teria que vir do governo federal. O município já gasta muito com a saúde, quer dizer, gasta muito proporcionalmente, gasta pouco em relação às necessidades que nós temos. É um paradoxo isso. Então, a gente precisa de mais dinheiro, mas, de fato, esse dinheiro teria que vir principalmente do governo federal, e está uma briga agora para liberar mais recurso para, é, se diz... É, é, criar leitos de UTI. Então, hoje, o principal problema, do meu ponto de vista, é financiamento desse, desses leitos. Então, tendo financiamento, eu suponho, em função dos dados que eu tenho do passado, que Campinas teria uma é, facilidade em ampliando o número de UTI. Então, por exemplo, teve um momento que nós estávamos pouquíssimas internações e, mesmo assim, dava 70% de lotação. Ué, como é assim? Como é que eu tenho 70% de lotação se, eu tenho, se a pandemia está melhorando? Exatamente, porque eu fui fechando leitos. Tá certo então tinha 10 é, no in... sei lá, 100 com 50 internados, 50% de ocupação mas se eu mantenho 50 internados e reduzo para 50 leitos, eu vou para 100% de ocupação então o grande aumento da ocupação de leitos em Campinas se deu mais por fechamento de leitos do que por expansão das internações nesse momento está acontecendo as duas coisas, expansão das internações e leitos fechados que ainda não conseguiu reabrir eu tenho cá comigo, que a prefeitura conseguirá. Assim, nós não teremos, pelo menos em uma numa dimensão muito grande, como está em Brasília hoje, gente esperando em casa para ser internada em UTI. Acho. Mas aí é o tempo que vai nos dizer que, que, com que velocidade vai aumentar as internações. Mas é isso. Então, a internação de UTI depende de gente, de material e de financiamento. Hoje, a grande dificuldade, do meu ponto de vista, acho, porque eu não estou na gestão, é o financiamento. Tendo financiamento, Campinas consegue expandir o número de leis de UTI, de tal maneira que, acho, não teremos gente nas filas de espera. Eu vi um comentário que esses dias tinha gente na fila de espera, mas não consegui checar se é verdade, mas penso que isso, se acontecer, vai ser temporário e rapidamente superado. É ruim, não deveria ter ninguém na fila de espera, mas diante da situação que nós vivemos, é isso, isso é uma coisa. Em relação à proteção das terceiras doses, olha, tem escape, se, e dependendo da... da olha lá, o, a Caminha está dizendo que o leito de UTI custa em torno de 2 mil reais por dia. E, se eu não me engano, o um leito comum custa 600, 700 reais. Então, é mais do que, o, do que o dobro. É um leito caro, então precisa desse financiamento. Então, você faz as contas e veja de quanto dinheiro precisaria para manter um determinado número de leitos de UTI aberto. Então, esse é o principal problema, acho. Bom, em relação ao escape das vacinas. Sim, tem escape. A... e algumas vacinas mais do que outras. Então, o Coronavac, por exemplo, todos os estudos, deixa eu deixar bem claro isso, são estudos que ainda estão muito embrionários. A Ômicron tem pouco tempo, e às vezes publicar um estudo desse leva meses. E aí tem que ser revisado pelos pares, tem que ter outros estudos semelhantes, mas tem evidências que há um escape grande da, da, do, da Ômicron em relação às vacinas, seja quais forem elas pior da Coronavac. Então, a Coronavac parece que é de onde as, as vacinas têm maior escape. Mesmo da terceira dose. É óbvio que o escape é maior na segunda dose, mas tem escape, inclusive, da terceira dose. Quando eu falo escape, é gente com a terceira dose também ficando doente. Eu conheço vários, e os estudos... Essa história da, da experiência pessoal e em ciência não vale muito, não. Viu? Às vezes a gente... Ah, a minha experiência pessoal diz que... O que interessa são os estudos feitos com milhares de pessoas, com muita gente, etc. Mas, de qualquer modo, a gente fica sempre falando da nossa experiência, que eu vejo, eu conheço, o que é um fato, mas os estudos mostram que há escape, tá certo? Da segunda e da terceira dose. O escape da terceira dose vai se dar muito depois, então ela protege durante um bom tempo, é, para não se ter de novo a pandemia. Agora, o que a vacina está provando que protege mesmo é casos graves e óbitos. 80, o último número que eu vi, 80% das internações é de pessoas não vacinadas, em média, no, no Brasil. Então, isso mostra que há uma grande proteção. Quer dizer, diminuiu muito o número de internações e as internações poucas... Pouca, essa história de medicina também, um óbito, por exemplo, de uma criança, a gente fala, é muito. Principalmente para o pai e a mãe daquela criança. Então, o que é pouco ou muito em saúde, é muito relativo. Então, assim, eu vou comparar. É mais fácil falar assim é pouco em comparação com os piores períodos que nós tivemos da Delta tá certo é pouco nessa comparação agora é um pouco que está cometendo as pessoas não vacinadas aí como eu disse antes 70 milhões de pessoas não vacinadas no Brasil é um espaço maior que várias o número de pessoas não vacinadas no Brasil é mais gente que vários países da Europa vários países do mundo então tem um espaço grande de gente vulnerável a, a, a ômico, para internação e óbito, infelizmente. Então, há necessidade de acelerar essa vacinação nesses estados onde o alcance da vacinação é pequeno. Isso emenda com a pergunta se vale a pena ter o passaporte vacinal. Na minha opinião, sim. Eu acho que é absolutamente necessário. Os estudos, vi um estudo recente sobre isso. É a transmissão... De, de pessoas não, de pessoas vacinadas, as pessoas vacinadas que recebem, que tem a doença, transmitem, transmitem, mas tem uma carga viral muito menor do que as pessoas não vacinadas, portanto, transmitem menos. São estudos embrionários, poucos, mas o que eu vi diz isso, que a carga viral nas pessoas, principalmente com terceira dose, é menor, o que diminui a transmissão. Então, significa que sim, é importante que as pessoas que por alguma razão precise aglomerar e ter gente, se precisar ter, que tenha sim, que faça o... que tenha as três doses de vacina. Então eu defendo que se faça sim o passaporte vacinal, porque ter as três doses diminui sim a contaminação. Diminui por duas razões. Primeiro, por essa menor carga... Viral a ser comprovada, são estudos embrionários. E segundo, porque é, a vacina protege, não protege tanto quanto nós gostaríamos de proteger. Então, se eu tenho mais pessoas vacinadas, eu tenho menos pessoas com possibilidade de adoecer. Então, veja, não estou sendo paradoxal, não. Ainda que haja escape da vacina, não significa que vai ter escape para todo mundo. Muita pessoa, gente vacinada... Não vai pegar homem porque foi vacinada, mesmo tendo contato. Então, vale a pena, sim, se for juntar gente por alguma razão, o ideal é não juntar, como eu estava falando antes, mas por alguma razão precisa juntar que essas pessoas estejam vacinadas. Diminui a probabilidade grande de contágio, principalmente se estiver usando, usando máscara. É, tinha uma quarta. Ah, da escola. Eu, eu confesso que eu tenho um grande ponto de interrogação. Eu vou responder na prática. Eu vou mandar meu neto para a escola, mesmo sem estar vacinado. É, que esse do retorno presencial. Então, vou responder por mim. Eu vou mandar meu neto para a escola. Ele vai vacinar só 6 de fevereiro. Só conseguir... Acho um absurdo essas burocracias. Estão sem saúde lá na minha casa. Eu só consigo vacinar em 6 de fevereiro. E as aulas começam agora dia 31 eu fui visitar uma escola da prefeitura, assim, eu fiquei surpreso positivamente, professora extremamente cuidadosa, tudo muito bonitinho, os protocolos, etc. E os estudos têm mostrado que, depois da vacinação dos adultos, o risco para a criança diminuiu muito, muito. Tá certo? Já tinha um risco baixo antes da vacinação. Hoje, é como se, assim, entre aspas, exagerando, não tem de onde a criança pegar, porque os vacinos, a os adultos estão vacinados, tá certo? Então, assim, qual é a condição, aí a gente discutia isso no passado, a gente tem vacinação para a criança, qual era a condição que a gente colocava no conselho, que a gente discutiu bastante, para a reabertura das, das, das aulas presenciais? Era a vacinação dos adultos que estão na escola. Como a grande maioria da população brasileira já está, de Campinas, já está, inclusive, com a terceira dose, eu penso que a escola é um ambiente seguro. Aliado a isso, quer dizer, seguro hoje, neste momento, não tem nada, né? Sim, aqui em casa, eu fiquei suspeito e três filhos tiveram o, o, a Ômicron. Nenhum dos... nós não moramos... Ah, então vocês não cuidaram? Não. Um mora em Belo Horizonte, outro mora em São Paulo, o outro mora em Campina, mas mora em Barão Geraldo, faz tempo que a gente não tem contato próximo. E os três tiveram e eu fiquei suspeito, meu teste deu negativo. Então, quatro pessoas sem contato. Então, o filho está se então, não tem muito lugar seguro. Uma escola que faz os protocolos adequados, é, tudo bonitinho, com todos os professores, é, merendeiros, não é merendeiro que chama, pessoal que trabalha na escola vacinado, eu considero um lugar seguro. Mas associado a isso, tem um outro lado de pediatra. Eu fiquei um tempão fora da rede, e voltei a atender agora, há nove meses eu voltei a atender. Eu fiquei assustado, assustado, com o número de crianças com problemas emocionais. Sempre vi crianças com problemas emocionais. Olha, eu tenho a impressão que eu nunca vi nessa... De novo, a experiência pessoal não vale. Tem que ter estudos. Mas não tem jeito, a gente acaba... Opa, e assim os estudos têm mostrado isso né o afastamento das crianças das escolas olha a minha impressão que não vale em ciência é pesada crianças com dificuldade imensa de aprendizado ansiedade agressividade e aí é esse maldito dos celulares para criança para nós todos né assim Conversando com as mães, que hora que vai dormir? Duas horas da manhã. Fazendo o quê? Assistindo TikTok, assistindo Lucas Neto e não sei o quê, e Naruto. Uma desgraça. Tirar meu neto do celular é a maior. Então, é a falta de convivência. Fica em casa só com adultos, e aí o adulto perde a paciência e não tem energia, e trabalha, trabalha fora, e fica com a avó, que é velhinha, etc. Isso é o que eu vi na periferia de Campinas. A solução é dar babá eletrônica e fica 10, 12 horas. No, no celular. Essa história, conversa com as mães, pelo menos lá no DIC1, do atendimento virtual, me fala, escola virtual, não funcionou. Não existiu. Não é que a prefeitura não tenha feito esforço, os professores não tenham feito esforço e não tenha trabalhado. É que as crianças fingiam que participavam. O celular não prestava, a ligação caía, o 3G, e as crianças pouco, eu pensei que era só meu neto, meu neto falava para ele de aula virtual, ele ficava agressivo, ele é super bonzinho, nessa hora não, ele queria furar com a caneta, ele queria nem saber, e eu achei que era só ele, não era, todas as crianças com quem eu conversei, o diabo e aí ficava fingindo que estava na aula, tá para tanta, tanta coisa, então assim, associado, celular, com a falta de crianças para brincar, com ficar em casa com adultos, geralmente com avós, velhos, pobres, sem condições de dar uma outra oferta de lazer, de qualquer coisa de estímulo para criança, e sobrando o celular. Olha, é um prejuízo e tanto, prejuízo e tanto. Foi a conclusão que eu cheguei. E olhando vários estudos que falam disso, então, neste momento, isso eu mandei meu neto para a escola depois de muito tempo, acho que foi dos últimos a mandar para mesmo, depois que a escola abriu, enquanto não era obrigatória. Só fiquei mais seguro de mandar, depois que estava todo mundo vacinado. Mas, neste momento, a minha opção é mandar por duas razões, porque eu acho que vai beneficiá-lo do ponto de vista emocional e porque acho que vai beneficiá-lo, vai beneficiá-lo não, o risco é pouco, é pequeno não é tão diferente de ficar em casa com adultos que entram e saem da rua, etc. No meu caso, estou trabalhando, entro em contato o tempo inteiro com gente doente, com... e trago, vem para casa, e aí o contato com ele, eu chego, ele quer abraçar, quer pular no colo, não dá nem tempo de lavar a mão, já estou... Tô... Então, não sei se é muito diferente o risco na escola do que o risco aqui em casa, com toda sinceridade. E olha que eu me cuido, eu cuido muito, mas mesmo assim. Então, eu, eu diria o seguinte, não tenho convicção do que eu estou respondendo, não tenho, às vezes eu fico pensando, mas essa homem aí, com essa explosão de caso e não sei o que, bererê, bererê, mas tendo a achar que tem que se ir para a escola. Principalmente se a criança estiver vacinada. O Campinas tem que ter feito um esforço desgraçado e facilitado, mas é essas coisas de Campinas, você entra no site para ver quantos, tem seis, sete postos vacinando, e os outros tudo sem vaga, sem vaga, sem vaga, sem vaga. Eu acho que dava para ser eu estou falando, acho que eu não sou gestor, não estou lá vendo as condições, mas que se tivesse contratado gente, vacinar nas escolas, vacinar sei lá onde, na praça pública, mas vacinar essas crianças antes das aulas começarem. Tem vacina agora com a liberação da Coronavac, e dá para fazer isso, ou pelo menos, se não todo mundo, a maioria. Mas, por exemplo, eu não me conformo no meu neto a ser vacinado seis dias depois de começar do, as aulas. Tá certo? E olha que eu sou da saúde. Eu perguntei no meu centro de saúde, eu posso furar a filha e trazê lo para vacinar aqui? Não, só com agendamento, só com agendamento, para seis 6 de, de fevereiro. Então, do meu ponto de vista, mais do que não ir às aulas, é acelerar a vacinação das crianças dessa faixa etária. Acho que foram essas perguntas. Mas começa mais... um grande ponto de interrogação aí sobre essa coisa da volta às escolas. Teve um passado que eu participei de várias lives sobre isso com muita segurança. Não era momento de voltar à escola. Afirmei com muita segurança e naquele momento afirmava e afirmaria de novo. Mas hoje eu tenho dúvidas. Tá. É, tem mais alguns comentários que, que eu vou ler bem rapidinho enquanto a gente vai encerrando aqui. Estamos caminhando para encerrar. É, a Tereza Cristina coloca que tem os adultos negacionistas, que são pais, e sabe-se lá Deus, eles estão soltos por aí, realmente é, é um problema, né? É, a Carminha coloca aqui que tem o BS, Unidade Básica de Saúde, né? Vacinando a partir das 16 horas, com doses remanescentes, e ela questiona se será que o CS de Souzas não está. É, encaminhando dessa forma, a, a famosa Shepa né? Chamada Shepa é, né? A Nancy Chiovici, Nancy Chiovici, Nancy coloca: escola pública não tem como não aglomerar 100% na sala, não dá distanciamento, deveria ter o revezamento de 50%. Comentava essa. Talvez da Nancy. fosse uma boa alternativa, ao menos inicialmente, né? No, Isso princípio. A Carminha coloca que a sua experiência é relevante, sim, né? mesmo que ainda não esteja comprovada cientificamente, mas que é relevante. É, eu confesso que eu senti também, eu, eu, esse ano que eu voltei para o trabalho presencial e está tudo corrido, eu tenho menos tempo, eu estou mais produtivo na minha dissertação do que no ano passado, num momento que eu fiquei com mais tempo ocioso porque a minha cabeça, enfim, eu fiquei... É mais um... difícil de focar. Passei um período prostrado na frente da TV vendo notícias, é um negócio <risos> maluco, né? Aí toca o celular, vendo... você tem vontade de ver imediatamente, o barulhinho do WhatsApp, é mais difícil de focar. Bem mais Meio difícil. paralisado, né? Mas agora é. a gente foi se adaptando, mas nós somos adultos, né? Para criança é sempre mais difícil. A Joana Dark está dizendo aqui, com certeza, o prejuízo às crianças tá foi acabando. enorme, prejuízo no aprendizado, na saúde física e mental, Enquanto escola pública ou privada, Enquanto. desde que tenha protocolos, 100% presencial. Boa noite, temos um, um convidado aqui. <risos> Quando que você vai vacinar, fala para o povo. É, não sei. Dia 6, da é outra sexta. Aberto, e você pode... queria vacinar já ou não? Queria vacinar lá no seu posto de saúde, que aí eu posso vacinar mais rápido. Pois é. Ele tá doido Bom. de ser vacinado, mas a, <risos> a prefeitura não permite. Não pode, eu falei para você que não pode. Mas, não, não atrapalha, eu vou voltar aqui pro meu trabalho. Você pode então, só você rapidinho, vou, vou ler aqui mais algumas questões. A Joana coloca que escola pública ou privada, desde que tenha protocolo 100% presencial, A Adelaide fala que Perfeito, acelerar a vacinação das crianças, melhor caminho. A Nayara coloca para compartilhar que sábado, 29 de janeiro, vai ter mais um dia D de vacinação contra a Covid, crianças serão priorizadas por conta das voltas-aulas, serão três grupos de agendamento para contemplar a vacina autorizada para cada grupo. Conheça no site de agendamento. Então, por favor, verifiquem lá o dia D, tá? Tá? Saiu hoje esse calendário do dia D, no próximo sábado agora. E, então, talvez você consiga levar o lisinho, Roberto. A Nayara está tá dizendo aqui. Eu acho Luizinho, que é isso. Eu né? só um parênteses, ele é muito engraçado. Ele fala que ele morre de medo da vacina. Mas entre morrer e tomar vacina, ele prefere tomar a vacina. Ele então, tá como ele tem medo, tomar. ele quer tomar o mais rápido possível. Se assim, já passa a dor logo da vez, e ele fica livre do do Coronavac, mas a prefeitura até então estava impedindo, tomara que a gente consiga vacinar no sábado vai ficar feliz. Muito bom, Roberto, se você quiser fazer mais alguma consideração, fica à vontade. Eu, eu lembrei gente. de uma coisa que também botou no boletim de estímulo à prefeitura, que era estimular o home office. Eu acho que era um momento adequado para estimular o home office na prefeitura, pelo menos, não só na prefeitura, estimular nas, nas companhias, etc, mas voltar a ter home office. Tem muito trabalho na prefeitura que dá para fazer em casa, como você falando, é mais difícil focar, fica mais difícil, mas evitar, eu nem tá falando no sistema de saúde, não estou pedindo home office para mim, eu quero atender as crianças, etc, mas evitar aglomeração podia ser, por exemplo, sei lá, reduzir o número de trabalhadores a 50%, estimulando home office, a prefeitura não fez isso, então tem coisas que a prefeitura poderia ter feito, dentro das respostas lá do que poderia ter feito e não fez, isso era uma delas. A outra, na saúde, e aí, assim, era estimular o teleatendimento. Quando você conversa com os gestores da secretaria, é muito engraçado isso, tem coisas que eu preciso compreender melhor. Diz que tem bastante teleatendimento. Eu trabalhei em dois centros de saúde esse ano, nenhum dos dois tinha. Então, onde que está tendo os teleatendimentos? Como é que é feito? Porque nos dois centros de saúde que eu trabalhei esse ano, é quase zero. É quase uhum. zero. Então, isso era outra coisa que poderia afastar as pessoas, da, é, evitar superlotação em hospital. O peso não seria grande, mas é, é significativo o número de pessoas que você tira das unidades se você estimula a ficar em casa, mas para isso tem que dar segurança para o paciente. Eu tenho um monte de gente que liga para mim. Olha, eu estou assim assado. Preciso, não, não precisa no, no, no, no, no, no pronto-socorro. Se der, vai no centro de saúde fazer o, o teste. É importante fazer o o teste, mas se não der também, o centro de saúde está lotado às vezes, ou não está tendo teste, fica em casa, só vai no pronto-socorro nessa e nessa, né, então isso também seria outra coisa que poderia esvaziar pronto-socorro, é, estímulo as pessoas conhecerem os seus sintomas e de saber realmente, quando, é, eu te esqueci de citar essas duas coisas como coisas que poderiam ser estimuladas. É, acho que em gerais é isso, e no máximo, e no máximo, por último, dizer assim, se a prefeitura vai escutar, ainda tem tempo de, de exercer várias dessas coisas que a gente recomendou, ainda está em tempo, né? Sim, de contratar gente, então a prefeitura poderia... Que bom! Às vezes eu fico pensando que a prefeitura escuta a gente, eu não sei se escuta mesmo, por essa coisa da, do dia a dia da vacinação. Tem que fazer, óbvio, que bom que vai, que vai fazer. A outra coisa que, ah, que também está dando bastante o problema, é que nós acabamos fazendo as do, do Conselho, era a dificuldade de liberar, uma confusão nos protocolos para liberar trabalhadores, corrigiram, agora tem um protocolo mais lógico. Então, a impressão, isso me faz me sentir mais útil, é que as nossas recomendações, eventualmente, são ouvidas pela Prefeitura, e eles tomam alguma atitude em relação a isso. Com isso, eu quero dizer o seguinte, que a participação da, da população é muito importante, né quer dizer, a população conhecer os seus direitos, saber que mobilização modifica gestor, modifica os passos que as pessoas estão dando, é muito importante. Eu estou dizendo isso tá porque gelado. das coisas que eu mais ouço é a gente participa, participa, participa e nada muda. Eu diria o seguinte, a gente participa, participa, participa e muda pouco, mas com a participação muda esse pouco, sem ela não muda é nada. Então, acho pois que a é. gente tem que ficar atento, não só à pandemia do, do COVID, mas a série de coisas que acontecem na saúde que exigem a nossa participação, a nossa atuação para que as coisas sigam rumos diferentes do que tem, às vezes, acontecido. Acho que é isso. Legal, muito bom. Muita audiência, muita gente acompanhando. Queria agradecer a todos e a todas. Esse, esse vídeo fica uh, disponível. Mesmo. Ele vai para o YouTube e ele fica na nossa fanpage também. Então, obrigado, Roberto, mais uma vez por estar presente aqui. E é sempre um prazer para a gente te ouvir. E muito, muito bom, muito boa roda. Terça-feira que vem, 19 horas, estamos de volta, tá bom? E a gente vai liberar o Roberto agora para ele dar atenção para o Luizinho, porque ele tá ele, quase. Gente, nós estouramos o nosso horário aqui, mas é porque o tema é importante é, é. E, e muita gente perguntou hoje, a gente tentou é, dar conta de, de ler tudo, né? Mas foi muito bom, demos conta da, da tarefa. Roberto, Legal. obrigado. Muito obrigado, um prazer grande estar aqui com vocês. Um abração para as queridas companheiras, Carminha, a Eleni, faz tempo que eu não vejo, Nayara. Anadar, que esse pessoal que a gente quase não vê virtualmente, já é tem que caminhar na era, eu vejo com frequência, mas um abração para todos em resumo. Muito bom, valeu gente, um abraço, terça-feira estamos de volta, valeu.